E hoje a entrevista é sobre História, e ninguém melhor do que a professora Cláudia Lago para bater um papo com a gente sobre História, e vamos aproveitar o gancho da tragédia nacional. As pessoas não têm muita noção, a grande maioria, né as pessoas não, a grande maioria do que seja um incêndio como for do Museu Nacional. A gente vai discutir esse assunto aqui. Professora, antes, aqui a regra é o seguinte, o, o entrevistado se apresenta. Eu queria saber quem é a senhora, de onde a senhora é, e de, contextualizar e depois a gente vai batendo um papo. Tá Fique onde? à vontade. <risos> Obrigada, Elton. Bom, eu sou Cláudia Lago, sou professora da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de História, desde 2009, é, venho do Rio Grande do Norte. E toda a minha trajetória de experiência eh, em termos profissionais, eu comecei na graduação, mas trabalhando com arqueologia, trabalhei Arqueologia? Sim, é trabalhei até com arqueologia até 2010. E nesse trabalho de arqueologia, a gente também sempre esteve vinculado à questão de trabalhos em museus. Então, há sempre essa relação entre história, arqueologia e museologia. E desde que eu cheguei aqui na Paraíba, principalmente a partir de 2010, eu tenho trabalhado mais com a área de ensino de história, dentro principalmente essa preocupação, nessa formação do ensino, formação de professores. E atualmente coordeno um grupo de estudo chamado Abayara, que é um grupo de estudos sobre história indígena da Paraíba. Ah, que maravilha! História indígena? História indígena. Da Paraíba. Exatamente. Professora, antes de tudo eu queria saber o seguinte. A maioria, a grande maioria da, dos brasileiros, infelizmente, não tem noção do que significa o incêndio desse Museu Nacional no Rio de Janeiro. Alguns dizem, bom, é um museu que incendiou, as peças foram queimadas, tal. mas não é bem assim. Eu gostaria que a senhora nos desse uma noção. A dimensão do que eu, para mim, é uma tragédia. É uma tragédia mesmo ou, é, ou não é, eu estou exagerando? Não, de fato, é uma tragédia. Porque quando a gente fala em museus no Brasil, a gente não tem essa tradição de museus e nem de respeitar os museus, de conhecer, de visitar. Não existe essa tradição no Brasil. Em pouquíssimos casos, a gente vê que os museus locais, eles são realmente referências. No caso do Museu Nacional, é uma tragédia sem precedentes na história porque a gente tinha, na verdade, né, a gente pode falar até em termos um pouco de passado, porque a gente tinha o quinto maior acervo museográfico do mundo. Do mundo, não é brincadeira, Não é né? só o maior acervo museográfico do Brasil, mas é o maior acervo, um dos, dos cinco maiores acervos museográficos do mundo. E por que quando a gente fala do museu em relação do mundo? por uma série de razões. O museu nacional ah, ele foi criado em 1818 por Dom João VI com a finalidade de museu. E nessa finalidade de museu era a ideia era exatamente trazer uma criar no Brasil já uhum. no século XIX uma tradição, uma cultura de preservar a história. Claro que a gente tem uma quer discussão... dizer que ele foi fundado com esse objetivo de exatamente. criar uma cultura de preservação histórica. Exato, e aí a gente vai ver ah, também outros institutos, como por exemplo em 1838 a gente tem a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e além de outros espaços com essa finalidade de espaços de memória que é uma definição extremamente importante para a gente entender o que é um museu o museu ele é isso é o, se define por um espaço de memória, e esses espaços de memória, eles não estão ali simplesmente para guardar como as pessoas costumam dizer, coisa velha o museu não é um depósito de coisa, coisa velha. O é museu é uma... não é uma macharia. A macharia fala, não tem coisa nova em uma fala. Exatamente. Não é um depósito, né? Exatamente. Não, não é, um é um depósito de coisas velhas. É um espaço de memória. E aí hum. é fácil a gente fazer uma relação quando as pessoas dizem: "Ah, queimou um monte de coisa velha. Qual a importância de queimar coisas hum. velhas?". E aí eu faço uma pergunta para uma pergunta simples. Você Todo mundo tem um álbum de família, é, fotografias é de família. E imagine que, de repente, todos aqueles álbuns, de fotogra todas aquelas fotografias que referenciam a infância, a família, os avós, tios, etc., eles simplesmente desaparecessem. E todos os tios e todos os familiares também perdessem suas fotos, suas fotografias, seus registros de memória. Então, aquelas gerações mais novas, elas não vão se reconhecer. Como é que elas vão saber quem, quem elas são e qual é o passado de sua família? Então, essa perda dessa referência, uma simples perda de álbum fotográfico, o museu ele vai além de um álbum fotográfico. Ele tem restos do passado, da nossa história. No caso do Museu Nacional, não era só da história do Brasil. Tinha um acervo fantástico, maravilhoso, sobre a cultura indígena. Uh, sobre a cultura afro-brasileira, sobre acervos do Brasil, como, por exemplo, a, o fóssil da mulher mais antiga das Américas, é uma, que é a, o fóssil né? de Luzia. Não aproveitou? Recentemente eu vi, numa reportagem, esse, há poucos dias atrás, que há uma possibilidade do fóssil de Luzia ter se preservado, porque... Quando os técnicos e os funcionários do museu retornaram após o incêndio, eles procuraram o fóssil de Luzia e não encontraram. Então há uma possibilidade remota de que ela tenha ficado guardada numa caixa, co num cofre. Mas até então não se tinha certeza, porque precisava esperar que a Polícia Federal e os bombeiros liberassem toda a área para averiguar. Mas de qualquer maneira, a, por exemplo, a perda de Luzia é é, uma... novo, né? é, é, imensurável. é imensurável, só tem aquela e acabou-se. Né? Exatamente. Era, era o... ah, por mais que o Ministério da Educação e outras empresas afirmem, não, nós vamos, porque antes não tinha dinheiro, mas agora já apareceu 10... Dez milhões, né, para recuperar alguma coisa. As paredes, a sustentação 10 das 10 milhões? 10 milhões. É, só para se ter uma ideia, e aqui eu vou abrir um parênteses, do que é o Brasil e de como nós somos um povo ignorantes. O que era preciso investir nesse museu que foi embora, virou cinza, é que valia, para mantê-lo, é que valia ao que o erário gasta para manter um único deputado federal que provavelmente não faz... Eu não posso dizer o que é que ele não faz, né? É. Não todos, mas a grande maioria não faz. Então, isso é um absurdo, né? O que, você gasto, o, que o erário gastaria? 25% de um deputado dava para manter esse museu. Mas eu quero lhe perguntar o seguinte. Qual é a importância para nós conhecermos a nossa história? Porque tem gente que diz em assim, preservar. Lá na minha cidade, eu gosto muito de preservar coisas antigas do passado, uma moenda que não existe mais de casa de farinha, eu tenho na minha sala. e eu, Lá mesmo as pessoas dizem, para que eu sei o quer isso? que é isso? Aí eu lhe pergunto, para que serve a história? Só para esclarecer as pessoas. De uma forma bem simples, a história serve para nos dar identidade, para saber quem somos. De onde e, viemos. E para onde vamos. Como é que a história pode nos indicar para onde nós vamos? Exatamente. Então, a história... É, essa falta de reconhecimento ou falta de aceitação de, e até de, de empatia em relação à história, eu acho que é um problema que vem também relacionado à questão do ensino. Durante anos, a história, como ela é ensinada, é vista exatamente dentro dessa perspectiva da, apenas de dados e fatos e datas e não mais essa relação em demonstrar como a história faz parte do nosso cotidiano pode tomar o um café viu aqui no celular é ah cenário, tá obrigado <risos> então não tem essa essa não é passado essa empatia claro que isso há diversos fatores para que a gente tenha esse resultado dessa desse, dessa problema desse problema relacionado à questão do ensino então é comum as pessoas acharem e na escola também os meninos não gostarem de estudar história porque acham chato mas, na verdade, a história, ela faz parte de um processo em que as sociedades e aí o indivíduo, ele, ele necessita de uma identidade. E essa identidade vem exatamente a partir do que passou. E aí, voltando à questão do, da ideia de lugares de memória, a história, ela está a todo momento. Ela está presente a todo, a todo instante, ao nosso redor, no nosso cotidiano. Se o, o, o cidadão, ele pega um ônibus e vai, por exemplo, ali pela lagoa ele está passando por um espaço de memória. Ali existe uma história. É verdade. Qual é a história da construção da lagoa? Se ele passa pelo Epitácio, ali também tem uma história. Se ele passa ali pela parte mais antiga da cidade, seja ali no Complexo São Francisco, ou o Ponto de Sem Réis, que é geralmente é o ponto de encontro do, é dos verdade. pessoenses, o que é o Ponto de 100- Réis? Ali é um lugar histórico. Ali há uma história. E havia também outras histórias. Então, quando a gente passa a reconhecer o passado, a gente passa a se reconhecer, a saber quem somos. E saber também, uh, e aí, como, por exemplo, um autor, uh, um historiador, Peter Burke, a diz, a gente precisa conhecer a história para saber para onde vamos. Para onde vamos, né? E eu queria, quero lhe perguntar o seguinte, como é que a Paraíba está em termos de museu? Nós temos essa tradição de ter museu, não existe museu. Como é que a gente está no ranking nacional de museus? Oh, a... Ou estamos traço, não aparece? <risos> <risos> Bom, em João Pessoa, se um visitante pegar um, esses sites, esses aplicativos de, de turismo ele vai indicar alguns lugares considerados como museus, como, por exemplo, o Complexo São Francisco, a, a Fundação José Américo. Então, esses lugares, em algumas situações... Ah, o, o espaço também, o memorial José Língio Rego, eles são considerados espaços... Mus... Do memorial José Língio Rego. É, mas... No espaço cultural. No espaço cultural. Mas, para ser considerado museu, ele precisa de... Ele precisa de, de, de algumas normas. Um, um, um museu, ele tem a parte expositiva, além da parte expositiva, porque, na verdade, é isso, o que é exposto, às vezes, muitas vezes, não é nenhum terço do que tem do acervo total do museu. Além da parte expositiva, ele tem que ter uma reserva técnica. Essa reserva técnica é exatamente onde está toda o, a maior parte, todo o grosso, digamos assim, do acervo, e aí a gente chama acervo museográfico, que geralmente é aquele acervo que ele está ou para a indivíduo de pesquisa, em processo de restauração, ou é um acervo que ele fica resguardado para oportunamente ou não ir para a área de exposição. Dentro da parte da reserva técnica, aí vem os departamentos de acordo com o tipo do acervo que se encontra, se é material indígena, se é relação da botânica, uh, se é material arqueológico, antropológico, e para cada tipo de acervo vai ter uma equipe de pesquisadores voltado para este trabalho. Então, na verdade, o museu, ele não é... Muita gente acha que o museu é só aquilo que está exposto. O museu, ele tem toda uma parte por trás no sentido de fazer funcionar a exposição. Então, é necessário que ele tenha toda essa composição para ser, de fato, considerado museu. Ok, agora nós vamos fazer um, um parêntese para a nossa dica cultural. Música Professora, geralmente nós indicamos aqui um livro que tenha a ver com a, com a entrevista. Necessariamente não precisa ter a ver, mas geralmente. A gente faz isso. Eu gostaria que a senhora fizesse a indicação do livro que nós conversamos com ele agora há pouco. Qual é o livro, quem é o autor e sobre o que esse livro fala, que nós vamos colocar tel na telinha a capa do livro. Certo. Bom, existem dois livros, na verdade, assim, um livro muito importante que trabalha essa questão da, da própria memória, que é, chamado, é um livro chamado A Memória Coletiva, uh, de um autor chamado Maurice Halbwachs esse livro, essa obra, ele é importante porque ele trata como se constrói a memória coletiva e dentro dessa construção da memória coletiva como a, a história ela está vinculada a essa questão da identidade social e um outro texto né, que na verdade é um artigo que está inclusive disponível em PDF na, na, na internet que chama-se Os Lugares de Memória de um autor francês chamado Pierre nora que ele é fantástico, porque ele começa exatamente, a, a primeira frase né, do artigo, ele diz, por que, que falamos tanto de memória? Exatamente porque nós estamos perdendo. Então, ele chama a atenção da sociedade e dos indivíduos por essa perda de memória e o, o impacto que essa perda de memória ela pode causar para o indivíduo e para a sociedade. Como e eu toda. quero lhe perguntar o seguinte, de que forma o cidadão, qualquer pessoa, o cidadão que está nos assistindo, pode contribuir para a preservação de um acervo histórico em casa mesmo, um álbum de família? De que maneira nós, cidadãos comuns, podemos preservar a história? Eu acho que a primeira coisa em relação da preservação da memória... álbum de memória ele atrapalhando é, uma, é, um, é um acervo <risos> fantástico, não é? Sim. Das famílias. Isso. A... Mas eu lhe atrapalhei. Prossiga eu tenho mania mais... de não, atrapalhar o um entrevistado é... Prossiga, professora. No caso, a, a gente acha que, quando a gente fala de memória, é só a memória do outro. Mas a gente tem que começar pela própria nossa, nossa memória. Mãe. A nossa memória, a chamada memória individual, a memória familiar, ela está muito próxima, como os álbuns de família. Então, pode-se fazer um exercício simples de olhar, sentar, olhar o álbum, chamar essa geração mais nova, que está acostumada com uma, uma, foto, uma selfie no celular, que ela é descartável, então mostrar como se fazia uma fotografia, que as pessoas pousavam, que as pessoas se organizavam, se reuniam para fazer essas fotografias. As fotos, os registros. É. Na minha família, eu, eu tenho foto do meu pai. Meu pai nasceu em 1900. Eu tenho foto dele feita em 1928 intacta, absolutamente intacta. Tem muita coisa. Na minha cidade, e eu vou comentar isso aqui porque talvez as outras pessoas façam. Eu tive a ideia de criar o um Museu da Imagem do Som de Serraria, minha terra. Quando se fala Museu da Imagem do Som, o camarada pensa um... um um prédio, não. O Museu da Imagem do Som que eu faço são quatro ou cinco HDs externos de dois terabytes, um terabyte, e que eu faço entrevistas com as pessoas. Resgato, álbum de famílias, documento, de certidão de nascimento. Então eu tenho um acervo bacana. É, seria uma boa sugestão se as pessoas fizessem isso na sua cidade. Muita Senhor. gente do que, dos que eu entrevistei já morreram, outros estão vivos. Eu entrevistei gente com mais de 100 anos, que tem muito na minha cidade, e também a geração mais recente. E hoje nós temos lá guardado uma parte da nossa história. É, e, essas práticas, elas servem exatamente para o resguardo da memória. Às vezes, a coleta de, de informação que nós chamamos de, é exatamente a memória oral ou a história oral, de sentar e conversar com as pessoas, registrar essas, é, esses diálogos com as pessoas mais mais velhas, né, as pessoas mais antigas da cidade, uma coisa também, as escolas, elas podem fazer isso de forma muito fácil, muito tranquila, e do professor instigar o aluno para fazer essa pesquisa outra de memória. E coisa, outra coisa, inclusive na minha cidade, eu fui em busca e não encontrei, por exemplo, as escolas poderiam guardar o fichário dos seus alunos, né? Sim. Eu fui no, no, no grupo escolar Francisco Duarte na minha cidade buscar as minhas fichas, dos meus irmãos, Seria uma grande... não existe mais, não é? Poderia ser uma grande cola Tudo que for documento, fotografia, Isso. tudo serve, né? Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. É verdade que a história é contada pelos vitoriosos derrotados, não tem vez na história? Há muito de verdade nisso. O que nós conhecemos, por exemplo, da história do Brasil, a gente está chegando a um feriado do 7 de setembro. 7 de setembro. E, o que, e o que nós conhecemos sobre a história do 7 de setembro? Exatamente, da figura de Dom Pedro, uh, a proclamação, uh, da, o grito de independência. Aliás, lhe interrompendo novamente, mas a uhum. gente retoma, dizem que aquele grito de independência ou morte, aquilo é fantasia, né? É. Ou não é? houve aquilo mesmo? Bom, na verdade, há uma fantasia, uma parte de fantasia na, na ideia do, do grito do Ipiranga, grito do Ipiranga nas Ipiranga. margens do Ipiranga, há a a outros mitos também relacionados a isso. Mas o que é mais importante do que um simples grito é todo o processo que há por trás desse, desse ato de se tornar independente. Na, a, a, a, a história, o, os livros didáticos, as aulas de história, elas mostram exatamente o grito. Mas o grito é, é só um símbolo em relação ao ato. Então, quais foram os movimentos, ah, quem foram as pessoas? Geralmente, a gente vê os grandes nomes relacionados à, à independência do Brasil, mas há também a classe, a classe escrava, os escravos que participaram é desse movimento. mesma coisa a gente vai ver em relação à proclamação da República. Mas, desculpa eu lhe interromper novamente. Se a história ela é contada pelos vitoriosos, ela é me a metade contada. É a história dos derrotados. Quem conta? Os historiadores, há, uma, há uma, um grupo de historiadores que tem buscado exatamente ouvir os, os, de os chamados derrotados. Derrotado. A história da Revolução de 30 na Paraíba, ela está bem contada ou é a, história, ou é a versão só dos vitoriosos? A senhora tem dúvida com relação àquela história? Bom, a Revolução de 30, hoje, no caso, há trabalhos bem significativos que mostra o outro lado da Revolução de 30. Né? E, voltando também, a gente aprende muito nas escolas que a, a, a, a, a Revolução de 30, ela tem todo um, um discurso político, que de fato foi, mas quando a gente tem um olhar sobre a Revolução de 30 na Paraíba, tem trabalhos... Uh, inclusive de um pesquisador de Campina Grande, Luciano Queiroz, que ele tem uma obra fantástica, até falando da, do, da, do mito de João Pessoa. Um livro? Um livro. A senhora lembra o título do livro? Não, né? Ah, eu acho que se refere exatamente sobre o mito de João Pessoa. O mito de João Pessoa. Posso estar enganado, um pouco enganado com relação ao título, mas ele mostra exatamente qual é a relação da morte de João Pessoa dentro desse processo da Revolução de 30, que há um discurso político muito forte uh, na morte, que tem uma causa uh, passional para ser utilizado como uma motivação política e que, em parte, ela decorreu também, do, digamos assim, do estopim para a Revolução de 30. É, e uma coisa que me parece o seguinte, por exemplo, João Pessoa, Epitácio é, Pessoa foi infinitamente maior do que João Pessoa, Sim. né? Né? Inclusive presidiu os três poderes, se eu não estou enganado Foi o único brasileiro a presidir os três poderes Teve um papel muito importante no Rio de Janeiro No desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro E dizem, aí já pode ser um exagero Que João Pessoa, se não tivesse levado aquele tiro Passava em brancas nuvens, né? Provavelmente Mas a aí a história mudaram o nome da capital para João Pessoa A história, a história dos derrotados Além desse livro que a senhora mencionou, existem outros documentos. A senhora, pelo que percebeu, essa história tem que ser recontada ou do jeito que está abaixo? Não, ela precisa ser recontada. Precisa é... ser recontada. Agora, a quem gente... vai recontar? É, então, a gente, na, na, digamos assim, na academia, de uma maneira geral, a gente tem buscado dar vozes a, a exatamente a essas classes que não aparecem na história, na, hum. na chamada história oficial, como, por exemplo, a questão dos escravos. Há muitos trabalhos, hoje em dia, feitos uh, dentro, e, inclusive também publicados, sobre a história de escravos. E como es, muitos desses escravos conseguiram a liberdade. E como a classe pobre, né, porque quando a gente vê, por exemplo, uh, dentro do período colonial, a gente vê uh, os colonos e a gente vê os escravos. Índios, né? então nem se fala, porque os índios tem um momento que eles complete, desaparecem completamente da história do Brasil. Mas, dentre esse, entre os, os colonizadores, ou entre os cafeicultores, os donos de engenho e os escravos, havia uma classe pobre. Quem era essa classe pobre? Como essa classe pobre vivia? Então, a história hoje, ela tem buscado esse olhar. E a maneira de olhar e dar vozes a essas classes... Elas têm sido feita a partir da leitura e da pesquisa documental. Aliás, eu tenho a impressão que índio no mundo inteiro só levou desvantagem, né? Sim. Eu, eu nasci, me criei assistindo aqueles filme de faroeste, bang bang e tal, achava maravilhoso. Mas um dia desse eu li um livro que tirou toda aquela fantasia. E queria até sugerir aqui chamado Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Já leu esse livro? Sim. Maravilhoso. Então ali mostra que o dizimar... O, as tribos, é uma história maravilhosa. O cavalo pampo, que é aquele cavalo malhado, ele tem uma fama ruim, por incrível que pareça, por causa do cinema. Porque no cinema, é, reparem o preconceito, como no cinema ele é, um fio, ele é um cavalo de índio, na vida real se tornou uma espécie menor. Exatamente. É um absurdo, né? É, e tem um fator também interessante em relação a isso. Uh, os, os filmes de Bang Bang, né, eles sempre mostram o, o índio americano, é, é o selvagem que Exatamente. anda de cavalo e que faz o escalpo. Exato, né? exato. É. Só que, quando os europeus chegaram, chegaram hein, as nas Américas, de eles não terra. na América do Norte, não tinha cavalo e a prática do escalpo foi implantada pelos europeus. Foi uma pois prática é. espanhola e não dos próprios índios americanos. Os índios, eles apenas adotaram a mesma prática porque, e como sistema de defesa. E se a gente olhar para os índios no Brasil, a gente tem o um mesmo processo, um processo de dizimação imensa, uh, tanto cultural quanto física, né? um processo de extinção desses grupos indígenas que, desde o período colonial, ou seja, desde 1500 até hoje, o que, que nós estamos vendo? as populações indígenas, elas estão sendo também dizimadas. Pois é, e é uma, é uma coisa, esse processo, ele é muito bem feito, porque primeiro se desqualifica o índio, né? Sim. Coloca aquela ideia de que índio não serve para nada, não serve para beber cachaça, fica deitado numa rede e manda a mulher trabalhar. Começa a desqualificar o índio, e que entra muito mal para a história. Professora, Sena tem livro publicado, pretende publicar ou não? Eu tenho um livro publicado, é? mas é na área de pré-história, na área de arqueologia, que é que trata sobre as pinturas rupestres na região do Seridó do Rio Grande do Norte. É, o livro chama-se As Narrativas do Cotidiano, que mostra exatamente como as pinturas rupestres, a tradição nordeste de pintura, ela mostra... Uh, o cotidiano de populações pré-históricas na região Seridó. É, e estou organizando um livro com os meus alunos que é sobre exatamente o ensino de, de história indígena dos povos das Américas. Ah, que Depois a gente volta aqui para falar sobre isso. É, a arqueologia, por exemplo, na, no, no, no, sítio, no meu sítio lá em Serraria, eu, eu tenho uma coleção de peças, de pedras que eu tenho a impressão que é coisa de índio. são polidos, bem feitinho como ponta de flecha e tal, e eu guardo tudo isso. Se o camarada fizer um trabalho de arqueologia ali, vai achar muita coisa, né? Inclusive, na cidade de Pilões, foram fazer um trabalho da Energisa e quando cavaram, encontraram uma urna inteira de índio, indígena estava inteira, intacta. E eu sei que apareceram uns caras lá em Pilões, e disseram, vamos levar para Recife para examinar, e pelo que me disseram, até agora essa urna... Já era. Já. Professora, o tempo se esgotou eu quero lhe agradecer por essa entrevista e fique à vontade para a senhora se despedir. Bom, eu agradeço a, a conversa, foi, foi muito instrutiva, eh, principalmente para falar de história, para falar de cultura, para falar de patrimônio e para dizer que realmente para as pessoas que não conhecem ou que simplesmente costumam, uh, ou vão para as redes sociais para dizer ah, não entendo porque as pessoas estão chorando, se queimou um monte de coisa velha. É só para dar um recado para essas pessoas, que infelizmente aquela, aquele monte de coisa velha que foi queimado faz parte do seu é passado. A gente vai compreender gente. menos o passado, a gente vai compreender menos, né? Cada vez menos. Disso, e as é. gerações futuras cobrarão isso de nós. E muito. Pois é, olha, a entrevista acabou. O programa não. Vem agora o fundo do poço. E como anunciado, chegou a hora do quadro O Fundo do Poço. Você vai saber quem nós vamos mandar para o poço ou quem nós vamos tirar. Nós mandamos para o poço alguém que teve uma atitude negativa e tiramos quem teve uma atitude positiva. Indicação do serrariense Juvino, Olá, Juvino, Vai mandar quem para... Ah, muito bem. Vamos ver aqui, né? Museu Nacional, aliás, é cinza nacional, virou cinza. O nome disso aqui é cinza nacional. Não vai para o fundo do poço o museu em si, mas os nossos governantes. Para você, só num país de gente muito ignorante isso aqui acontece. Para você ter uma ideia, o último presidente do Brasil que esteve no Museu Nacional foi Juscelino Kubitschek. E essa responsabilidade aqui... Essa irresponsabilidade, tanto faz esquerda, direita, centro, para cima ou para baixo. Quando se trata de preservar a cultura, é tudo igual, não vale nada. Então, ó esses governos... Na Paraíba é outro desastre. Uma vez eu trouxe uns, cole... uns alunos meus para conhecer o museu, os pontos históricos de João Pessoa. Num domingo estava tudo fechado. Meu nome é Tchau, vou botar isso aqui, viu? Você aqui, olha, que não preserva o museu. Vive conversando besteira, tá aqui dentro. O historiando está chegando ao fim. Hoje tivemos uma entrevista com a historiadora Cláudia Lago. A indicação do livro A Memória Coletiva e o quadro O Fundo do Poço. Você gostou do programa de hoje? Então deixa aí um joinha, compartilha com seus amigos. Meu nome é Tchau. <música>